Então, é, boa tarde a todos e a todos. É, é um grande prazer para a gente dar aqui as boas-vindas a todos vocês e é, para poder participar desse programa de mentorias. Vamos ter hoje né, a nossa primeira palestra do programa de mentorias. E eu gostaria de falar que esse programa de mentorias foi uma iniciativa do, dos, dos membros representantes né, do, do grupo de afiliados, e ele é destinado tanto para os membros e para os ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Raquel, você pode passar para o próximo slide? Follow. Raquel? Ah, Obrigada. É, então, os objetivos desse programa de mentorias é, é primeiramente, né, contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da ABC. Também com esse programa de mentoria, a gente quer promover a discussão de diversos aspectos da vida científica com profissionais renomados. Também encontrar uma linguagem comum entre pesquisadores que estão no começo e no meio de suas carreiras, bem como promover o aprimoramento da formação de pesquisadores para que se tornem futuras lideranças em sua área de pesquisa. E aí a gente já montou uma agenda né, para esse ano, com algumas, é, alguns programas de mentoria. Então, hoje, né, vamos ter o prazer e a honra aí de assistir a professora Márcia Barbosa, da UGES. Ela vai falar hoje sobre liderança científica. E aí, no mês de novembro, também na sexta-feira, às duas e meia, a gente vai ter também o prazer de escutar o Martin Blockson, que trabalha na Barefoot Thinking. E ele vai falar sobre pensamento estratégico. Em dezembro, também vamos ter né, o privilégio de escutar a Gilca Caville Harris Salisbury e Margaret Krebs, de Stanford, e elas vão falar sobre liderança colaborativa. E aí a gente pede, né, caso vocês tenham sugestão de temas e nomes para as próximas mentorias, que vocês enviem para a gente por e-mail, para que a gente possa organizar próximas mentorias. Né? Então, a gente espera contar com a participação de vocês né, nas próximas mentorias, nessas que estão por vir, e também, acho que a Ana colocou aí no chat para vocês o e-mail, caso vocês depois queiram mandar sugestões. Então, boa então, tarde, pessoal. Pessoal, áudio, Rodrigo. É um prazer apresentar hoje a professora Márcia Barbosa, membro titular da BC e da The World Academy of Sciences. Márcia é professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha com modelamento de água. Em 2013 recebeu o prêmio internacional da L'Oreal for Women in Science. Em 2020, foi mencionada pela ONU Mulheres como uma das sete cientistas que moldam o mundo e foi eleita pela revista Forbes como uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil. Márcia é uma líder nata e hoje vai nos contar um pouco da sua trajetória. A gente vai utilizar aqui a função levantar a mão, então acionem essa função do Zoom quando quiserem fazer perguntas no final da palestra. Márcia, pode começar quando estiver pronto. Deixa eu tô compartilhando a tela. Quando me convidaram, eu fiquei, o que, que eu vou falar? Afinal de contas, eu não sou coach profissional, eu, eu entendo de, um, de uma amostra. Ah, sobre vida científica, que é a minha amostra. Então eu vou falar sobre a minha amostra de vida científica, e com sorte essa minha amostra vai ter interfaces e intersecções ah, com a amostra da vida de cada um de vocês, e quem sabe né, essa amostra ajude vocês a entender. primeira coisa que eu acho sempre curioso quando eu falo com as pessoas, principalmente divulgação científica, é que as pessoas têm a impressão que o cientista nasce velho, né? Então, as fotos do Einstein, né? Cientistas nascem, eu fui criança, eu nasci no Rio de Janeiro, e aí em março de 64, repito, março de 64, meu pai, um sargento da aeronáutica, é transferido do Rio de Janeiro, da Praia de Ipanema para a Praia de Ipanema, em Porto Alegre. Porto Alegre também tem uma Ipanema, não é tão charmosa, mas é uma Ipanema. E aí vocês já percebem que a minha infância, ela foi em meio com uh, bastante estresse durante a ditadura militar, porque eu cresci numa vila militar. Ah, então, foi uma infância não muito rica, porque sargentos não ganhavam alto salário, e eu vivia numa bolha que achava que os comunistas uh, tiravam sangue de criancinha, eu sempre me perguntei se eles tinham um grande banco de sangue, ou seja, perguntar perguntas inconvenientes povoaram a minha infância para grande tristeza do meu pai. Eu estudei escola pública, e aí são duas fotos dessa escola, um da época que eu era estudante nessa escola, e uma mais atual, a escola continua existindo, e as memórias que eu tenho dessa escola é que quando o professor faltava, a gente carregava tijolo para continuar a obra, e que eu tive uma grande, talvez a oportunidade mais interessante da minha vida, quando o diretor da escola ganhou um grupo de experimentos da plataforma Bender, e ele não tinha quem montasse isso. E ele pediu para eu ir à noite no colégio montar. E eu montei todos os experimentos que a gente conseguia fazer durante o dia, porque eu morava do lado do colégio na época. E essa experimentação, essa experiência, para mim, foi a que definiu que eu queria ser cientista. Tem até um caso bem interessante, que uma vez eu estava montando uma bancada de química e resolvi construir um forno com resistência elétrica, tu pega um tijolo, tu faz uns furinhos, faz uma resistência para secar as amostras lentamente. E me lembro que eu conectei mal o forno e quando liguei na tomada eu coloquei a luz do colégio, era noite, toda abaixo durante as aulas, aí eu fui lá, liguei de volta, consertei, e, e nunca o diretor descobriu que tinha sido eu que tinha colocado a luz abaixo no colégio. Provavelmente eu teria perdido esse cargo, gostava tanto de estar trabalhando à noite lá, sem ganhar nada, obviamente. Uh, mas aquela sensação de lutar para descobrir, descobrir, consertar, eu queria ter para o resto da minha vida, e foi isso que definiu. Eu não, eu quero ser cientista, porque cientista tem esse sentimento. Sempre. Quando chegou o vestibular, como a maioria de vocês, eu tinha um menu para escolher, menu de coisas, né? Eu tinha nota suficientemente boa no colégio e tinha feito vestibular no segundo ano científico, eu sabia que eu poderia passar em qualquer coisa. E aí começaram as pressões familiares, né? Uma família que nunca ninguém tinha chegado na universidade, minha mãe tinha um ensino fundamental, meu pai tinha feito o um ensino médio dentro do militar, então... Para ele, estar na universidade era uma mudança de fase. Então, minha mãe queria medicina, porque medicina era chique, meu pai queria engenharia, porque meu pai era eletricista, o diretor da escola, como eu escrevia artigos na escola, queria que eu tirasse letras, e aí eu decepcionei todo mundo e fui fazer física. E entra uma universidade muito diferente da universidade que vocês entraram, muito diferente da universidade que nós temos hoje. Eu entrei numa universidade que era uma selva de privilégios. Ah, eu entrei na sala e eu não era só a única mulher na sala. Meus colegas vinham das escolas privadas, meus professores tinham sobrenomes que não eram portugueses, meus colegas e professores eram homens e todas as lideranças, inclusive as lideranças estudantis, eram homens. Ah, então, é nesse espectro, e aqui só para mostrar, os 80 alunos que entraram no curso de física quando eu entrei, eram oito mulheres, das quais só seis nos encontramos, e aí, aí em cima está uma foto de nós seis estudando para uma prova de física, e lá embaixo, nós nos encontrando anos, anos depois, porque a única que se formou em física, as outras foram muito bem sucedidas em outras áreas, mas a única que terminou física fui eu. E aí começa um curso que demanda muito estudo, no momento que nós tínhamos uma evolução política no país, em que a gente tem que tomar decisões. E essas decisões perseguem a vida da gente, como cientista, quase que o tempo todo. A gente tem a paixão pelo estudo, então tem que estudar muito, mas ao mesmo tempo a gente está envolto num banho térmico, que é o país que a gente vive, e aí chama por a gente se posicionar, e obviamente a gente tem que fazer festa. Tá? Uh, muitas vezes na vida dos cientistas eles optam por uma única coisa, e é isso que eles querem fazer, é isso que eles sabem fazer, é isso que eles têm que fazer. Ah, esse não, no meu caso, eu queria fazer todas essas coisas, então dormir durante a minha graduação, mestrado e doutorado foi um luxo, ah, porque eu queria estar participando do movimento estudantil, só para contar um episódio... Uh, num certo momento eu decidi que eu ia concorrer ao Diretório Acadêmico para ser Presidente do Diretório Acadêmico, porque mulheres não eram presidentes de Diretórios Acadêmicos naquela época. E montei uma chapa que a gente chamou, que eu chamei de Frente Ampla, porque uma segunda coisa que acontecia na minha época, bem parecida com o que acontece agora, é que tinham 50 tons de esquerda, que para mim era um grande, uma menina vindo da escola pública, que nunca tinha visto filosofia, ou história profundamente na sua vida, eu achava muito ridículo um stalinista achar que é diferente de um trotskista, achar que é diferente de um maoísta. Eu achava tudo aquilo a mesma coisa. Então, eu montei uma, uma chapa que chamei de Frente amplo, que juntava um representante de cada um desses movimentos para concorrer contra dire... no diretório acadêmico, mas eu seria presidente isso eu isso eu vou ser presidente. E me lembro que os anarquistas uh, encheram de cartazes no Instituto com umas fotos, não fotos, mas com cartuns de mulheres com seios à mostra, dizendo, esta é a única frente ampla que a gente aceita. Ah, ou seja, já naquela época, o fato de uma mulher levantar a voz e dizer, eu quero concorrer, era uma coisa assustadora. Concorri, ganhei e tive uma gestão... Uh, bem interessante, uh, com colegas que até hoje eu conheço, que estão em diversas partes do país e, e que atuam, um não atua mais em física, que é o Arno Augustin, que se tornou tesoureiro do PT, mas os demais atuam em física até hoje. A invisibilidade, que é o que acontecia com as mulheres naquela época, ela, ela é ruim, mas às vezes até ela tem umas vantagens. A gente construiu a representação estudantil e eu me lembro que muitas vezes o fato de eu ser representante de Cente e ninguém conseguir me enxergar foi bem importante para conseguir construir pontos com os demais colegas. Quando eu saía de uma reunião de departamento e contava para o instituto inteiro o que os professores estavam tramando, os professores jamais ousavam pensar que aquela coisa pequena, moreninha vindo da escola pública, era a responsável por fazer aquela confusão toda no departamento. Ah, então, esse tipo de confusão junto com estudar para as provas sempre fez parte do meu cotidiano. Às vezes na vida a gente tem que tomar algumas decisões. Eu fiz iniciação científica com uma mulher que desistiu devido às grandes pressões, que ela, políticas que ela sofria interna na instituição de não ter voz mulher, ela desistiu de ficar na física e foi para a administração. É, aí, comecei a trabalhar com um professor que era uma pessoa maravilhosa, super agradável, até que chegou um pesquisador que vinha do exterior com uma ideia muito nova, muito revolucionária, mas era uma pessoa muito difícil. Então, às vezes na vida a gente tem que tomar decisões entre o confortável, que é ficar com quem tu gosta, com quem tu gosta de trabalhar e acha agradável, e de trabalhar com aquilo que pode te dar espaço para crescer profissionalmente. E essa foi... Uh, a minha opção. Eu optei por ficar sendo orientada pela pessoa difícil, uh, que era a pessoa que podia me abrir algumas fronteiras profissionais importantes. Rapidamente eu descobri que quem não é visto não é lembrado, que era importante mesmo no comecinho do mestrado ir a todos os eventos que fosse possível e acessível uh, para mim. Uh, nesses eventos, eventos de física, uh, são bastante, vamos dizer, contundentes. As pessoas fazem perguntas com muita firmeza, as pessoas têm, uh, não brigas, mas elas têm linhas de pensamento uh, muito firmes e as pessoas se acoplam a diferentes linhas. e Eu descobri já no mestrado que isso acontecia também aqui no Brasil, no primeiro evento que eu vou, e era uma época em que os estudantes tinham muito mais espaço de fala e... e por uma razão de que lá sei o abstracto era bom, eu não sei, eu terminei ganhando uma palestra oral, e no final dessa palestra oral, um pesquisador muito importante, mas que pensava o contrário daquilo que meu orientador estava trazendo, levantou e deu uma cacetada na minha palestra. Foi bem contundente. Ah, nisso, eu tive uma grande vantagem do meu orientador ser uma pessoa com dificuldades de comunicação imensas. Ele não se meteu, ele ficou calado que aliás é uma coisa que eu tento fazer até hoje com meus alunos. Eu deixo meus alunos, deixo meus colaboradores, quando perguntas são feitas a eles, que eles tentem responder. E a partir daí, obviamente eu dei uma resposta firme e certeira, porque eu tinha muita consciência do meu trabalho, ah, e a partir daí ficou muito claro que eu tinha ganho, uma pessoa com, pra, contra quem competir na comunidade, mas que era um pesquisador extremamente importante. Meu orientador para fazer a minha vida um pouquinho mais fácil colocou essa pessoa na minha banca de doutorado. Os anos passaram e posso dizer que eu ganhei o Prêmio L'Oreal Unesco porque essa pessoa foi uma das que me deu a carta de recomendação para eu ganhar um o prêmio, um prêmio. Então, às vezes, a pessoa que tu pensa que vai ser o teu eterno inimigo é a pessoa de quem tu ganha respeito. Quando eu terminei o doutorado, vocês não podem imaginar como era mais fácil a vida no Brasil. As pessoas terminavam o doutorado já com emprego. E teve um concurso, na época que eu estava terminando o doutorado, eu poderia ter feito esse concurso, mas eu resolvi não fazer o concurso. Por quê? Porque se não fizesse o concurso, eu ia ter que ficar X anos no Brasil até poder sair para a pós e eu queria muito ir para o exterior para abrir os horizontes. Isso pode parecer pouco importante hoje, que o Brasil é um país situado no mundo, onde as conexões existem, hoje a gente tem informações. Mas naquela época, a gente levava dois a três meses para receber uma revista científica. A gente estava sempre muito atrasado na informação, era muito importante essa experiência no exterior. Então eu arrisquei. Eu fui uh, para o exterior e eu acho que às vezes pequenas decisões são fundamentais na nossa vida, e eu fui para a Universidade de Maryland, onde tinha um pesquisador muito famoso, nessa área que eu tinha elegido, o nome dele é Michael Fisher, hoje em dia ele já é aposentado, ele sempre teve nas listas para ganhar o prêmio Nobel, e ele aceitou essa latina com cara de latina, como eu costumo dizer, porque a gente tinha se encontrado num desses vários eventos que eu fui durante o meu mestrado e doutorado, e ele me conhecia. A isso, conhecer as pessoas é muito importante. Então, sair e ver o evento foi uma coisa fundamental para mim. A experiência com o Michael foi muito interessante. Foram dois anos que eu trabalhei com ele. E eu gosto de pensar que ele é uma pessoa que sempre tratou todo mundo igual. Ele tinha postdoc, vindo da universidade mais brilhante, que dividia uh, sala comigo. O cara veio de Oxford, o cara vinha um monte de recomendações, ele tinha alunos absurdamente brilhantes, mas ele tratava todos nós igual, ele tratava todo mundo igualmente mal. Ele era uma pessoa extremamente exigente, com toque, com todas as coisas que pode imaginar, e que competia cotidianamente com os estudantes, com os pós-docs, então era um ambiente de profunda competição. Uh, isso são fotos do que. E a primeira coisa que ele disse eu nunca vou esquecer quando eu cheguei era que a eu tinha que aprender a dirigir e que b eu tinha que estar disponível uh, sempre e tinha que avisar se eu fosse passear ou sair nos finais de semana porque ele poderia ter vontade de conversar comigo eu tinha que estar sempre disponível. Tá? Eu nunca aprendi a dirigir quando estava nos Estados Unidos aliás nunca dirigi fora do país porque sou péssima dirigindo mas estava disponível para as conversas. E ele me desafiou a fazer uma coisa diferente da que eu vinha fazendo, que é tudo o que eu queria fazer, aprender coisas novas. E, e eu parti para um projeto muito interessante, que era tentar explorar como é que a gente faz para extrair uh, petróleo de rochas utilizando água, óleo e detergente. A pergunta que ele fazia é qual é a mínima quantidade desse surfactante que eu tenho que colocar para tirar. O petróleo significa construir todo um diagrama de fases, Uh, com teoria, uma teoria sofisticada chamada grupo de renormalização, foi bem interessante construir toda uma uma teoria uh, que me abriu uma série de portas, conheci muita gente, fiz muitas redes uh, durante esse período. Nesse período eu aprendi três coisas. Primeiro, que subserviência não é respeito. Ah, eu respeitava ele, mas não era subserviente, nós tínhamos embates bem calorosos, vou dizer assim, ah, Uh, mas, criava o respeito, apesar de eu nunca dizer sim, se eu achasse que era não, a resposta. Depois que a gente tem que aproveitar as oportunidades, formando redes, conhecendo pessoas, estabelecendo novas colaborações, e, e que eu tinha que estar preparada para voltar ao Brasil, onde eu ia fazer ciência com menos infraestrutura. Portanto, eu ia ter que começar já na saída, a pensar em problemas, que eu não precisaria ter a infraestrutura que eu tinha, Uh, durante a minha estadia lá com, com o Marco. Tá? Volto para o Brasil, numa época em que a estrutura acadêmica era bastante hierárquica. A gente tinha um projeto que chamava-se fenepão que dava dinheiro nas instituições proporcional o tamanho dos grupos de pesquisa. Então, os grupos de pesquisa eram uma pirâmide com o chefe e toda a hierarquia. Volto para o mesmo instituição onde eu tinha ah, estudado, ah, por questões ah, familiares, né o velho problema de dois corpos, e, e quando chega eu tinha essa essa opção, ah, vou entrar nessa estrutura piramidal, ah, como um soldado, e esperar que lá seja aquela pessoa que, coordena o grupo, se aposente, lá sei eu abandone, me passe o bastão, ou vou dar uma badana para tudo isso e vou formar meu, meu próprio grupo de pesquisa. Ah, Vocês já imaginam que, dois minutos me conhecendo, eu não vou ficar esperando ninguém me passar bastão nenhum. E eu criei o meu próprio grupo de pesquisa, o que gerou o maior estresse possível e imaginável dentro da minha própria instituição, uma briga terrível, que permeou a comunidade científica da área de mecânica e estatística. que Todos queriam saber por que, que essa guria fez essa coisa, essa tremenda desconsideração do seu ex-orientador. E essa aqui é uma fotinha do meu primeiro grupo de pesquisa. Quando eu olho, eu fico triste, porque eu me vejo tão novinha. Tá? Mas estou eu, sem necessidade de usar óculos, o que era uma maravilha. Eu, meus dois... Uh, alunos de doutorado, o Mário Tamashiro, que agora é um professor da Unicamp, os dois alunos são professores aqui na UIFEL, e um colaborador que foi uma pessoa que também trabalhou com o Michael Fischer, e um dia o Michael me liga e diz, Márcia, tem esse pós-doc meu aqui, que é casado com uma brasileira, a mulher dele pegou um avião e foi embora para Porto Alegre, para casa, tu tem que arranjar alguma coisa para ele fazer. E aí, a começa a bolsa de professor visitante, depois que passaram o tempo... O Ian se agregou à instituição. Nessa época, nós dois, assim, nosso grupo muito jovem, a gente resolveu entrar numa nova área que era usar aquele conhecimento de água, óleo e detergente, para pensar uma coisa esperta, para uh, pegar segmentos de DNA que são negativos e fazer eles passarem na membrana celular, que também é negativo. Negativo negativo repele. Então a gente pegou um surfactante positivo, colocou em bem pouquinhas quantidades, isso diminuía a carga até zero e com isso entrava na membrana e aí uma veterinária amiga nossa fez um experimento em células, não de verdade, mas em células desses tecidos verocells, né? E mostrou esses escurinhos aí, mostra que realmente a ideia que a gente teve funciona, sem matar, porque descola normalmente quando coloca sufactante demais, sem matar o tecido e fez isso que a gente chamava de transfecção genética, ou seja, a gente inverteu a carga do DNA, eu brincava no grupo, dizia que a gente tinha inventado o modelo Roberta Close Roberta Close era uma trans da época, a gente invertia a carga com bem pouca vestimenta. Uh, ser chefe, eu acho que isso é uma coisa que angustia os jovens pesquisadores, implica buscar recursos incansavelmente, sempre tem que pedir... N vezes mais recursos do que tu vai conseguir ganhar, significa que tu vai ter que defender os teus alunos no sentido de achar bolsas para eles, garantir datas, estar tá preocupado com a infraestrutura, que eles vão ter computador, que eles vão ter, uh, se for área experimental, reagentes, ou tempo de observação dependendo da área, então tu tem que estar tá atento com essas coisas, e nesse momento... Uh, em que eu tinha toda essa briga institucional e tinha todo esse campo interno ruim, o que me salvou foi aquela rede internacional que eu tinha criado durante a estadia fora. Ou seja, o fato de tu ter um nome fora, te dá instrumentos para conseguir sobreviver aqui dentro. Então, quando eu já tinha um ano de contratado, eu já tinha a bolsa do CNPq. Tá? Porque esse campo te apoia quando tu entra em algumas jornadas, vamos dizer, de não ser tão aceito pela comunidade nacional naquele instante, por alguma agenda política. Então, o campo internacional, ele é uma força e ele é considerado. À medida que eu fui me acomodando, e essa palavra acomodando, coloquei muitas aspas, porque eu nunca estou me acomodando, eu comecei a ver que estava na hora de eu começar com outras outras aventuras além uh, do fazer ciência, como eu estava fazendo já há algum tempo. E uma oportunidade surgiu de eu organizar um evento junto com o um colega Alberto Robledo, é um evento internacional, o maior evento internacional da União Internacional de Físicos, tá, que essa... E organizar eventos pode ser uma grande oportunidade para tu conhecer melhor a tua comunidade. E foi isso que eu fiz. A história é até engraçada, porque eu tinha ido passar uns meses visitando o Alberto Robledo, que é da minha área, e ajudei ele a montar, ele disse, olha, eu vou propor para a União Internacional fazer essa conferência no México, tu me ajuda, e eu fiz todo um levantamento da cidade, assim, nas horas vagas, quando você está visitando, sempre sobra horas, né, e aí montei, e aí na hora que ele foi apresentar para a IUPAP, durante, uh, para o comitê, ele ficou um pouquinho inseguro de, de, porque assim, tinha sido eu a levantar os números, ele disse, Marcia, vai comigo. Quando a gente entrou na sala, o pessoal da União Internacional perguntou, mas o que, é que ela está fazendo aqui? É. Ele disse ela é a secretária-geral do evento. E aí, foi a coisa mais doida, porque normalmente a secretária-geral de um evento é do mesmo país onde o evento ocorre. Então, eu tive que visitar o México inteiro para a comunidade mexicana me aceitar e eu me tornei secretária-geral dessa conferência. E foi realmente uma oportunidade, muito trabalho, mas uma oportunidade de conhecer melhor a comunidade de mecânica estatística em todos os seus níveis, em toda a sua idiosincrasia. Outra questão importante é que, para mim, sempre me incomodou aquela coisa que vem lá de trás, que é o fato de eu ser a única mulher na sala. E aqui é uma foto de Solveig, que é uma conferência internacional bem importante na área de física, onde só está Marie Curie na sala. Se vocês acham que isso é, Ai, isso é coisa do passado, essa é a mesma conferência de 2011. Ou seja, na área de física a gente tem um certo problema para dizer um grande problema, que ela é uma área dominada por homens brancos do hemisfério norte. Tá? Isso sempre foi um incômodo uh, para mim. Reconhecendo isso, em 1999, a União Internacional de Físicos, numa Assembleia Geral, onde não tinha nenhuma mulher, tá? a Assembleia Geral é onde juntam todas as sociedades de física, eles pensaram: ah, por que, que não tem mulher na física? Vamos fazer um grupo de estudos. Aliás, é isso que sociedades e academias fazem, quando não sabem uma coisa, fazem um grupo de estudo, e fizeram esse grupo de estudo de mulheres uh, na física uh, e selecionaram países que mandariam representações. E aí, Estados Unidos uh, tinha, uh, mandou representação, a Índia mandou representação. Só que o peculiar dessas outras representações, o Brasil. Tá, o presidente da Sociedade Brasileira de Física da época, me convidou para fazer parte dessa representação. Quando eu vou para encontrar com essas pessoas, a gente tinha combinado de se encontrar num lobby de hotel em Washington. E todos se reconhecem, se reconhecem não porque se conhecessem, mas se reconhecem porque todos eles têm o um, um mesmo perfil. Era a reitora da Universidade do Egito, era uma pessoa importante da Academia Chinesa de Ciências, era diretora do NIST, era a, a, a secretária-geral da American Physical Society, era uma presidente de um laboratório de Los Alamos, ou seja, pessoas já numa fase muito sênior de sua carreira. E o Brasil, por não reconhecer que, tinha, que aquele problema era importante, tinha mandado a mim que, nós estamos falando 20 anos atrás, que era uma pesquisadora não jovenzinha, mas relativamente jovem. Tá? Então, eu percebi imediatamente que eu estava num grupo que era exatamente uma liga um pouquinho superior à minha experiência administrativa. E só para chamar atenção, essa é uma foto feita na frente da Casa Branca, porque uma delas trabalhava para o Clinton e a gente ganhou uma visita por toda a Casa Branca, inclusive naquela parte subterrânea, onde tem o um negócio dos, da parte militar, inclusive nova office, porque eram pessoas muito articuladas. Uh, o que, que eu sugeri nessa reunião? Eu sugeri que a gente não fizesse um estudo, que a gente fizesse uma revolução, que era uma coisa que eu tinha um pouquinho mais de experiência desde o Diretas já, E a gente montou grupos de trabalho no mundo inteiro, de mulheres na ciência, e uma grande conferência internacional, em que a gente juntou esses grupos, levantou dados... E estabeleceu políticas, não só para a União Internacional, mas para cada um desses países, esses grupos, 65 grupos existem até hoje, a cada três anos se reúnem e eles elaboram e criam políticas internacionais, só para dar um exemplo, aí o PA passou de zero mulheres para pelo menos 30% de mulheres, já tivemos uma presidenta mulher e vamos ter na próxima eleição outra presidenta mulher. Ah. Essa aqui é a foto da conferência que a gente fez da Unesco em Paris, e foi muito instrumental, tivesse essas pessoas importantes, porque nós levantamos um milhão de dólares para financiar esse evento, que eu não teria conseguido, mas eu conseguia achar as pessoas, porque como eu passo, mesmo há 20 anos atrás, eu passava um dia na internet, eu conseguia achar gente para montar os títulos. O que a gente descobriu? A gente descobriu que tem pouca mulher na física. Ah, ou seja, que entra 23%, depois diminui para 18%, quando chega no topo da carreira, isso não passa de 13%. Isso me angustiou muito, uh, e isso é verdade no mundo inteiro, aqui okay, para as diversas regiões do mundo, isso me angustiou muito e me angustiou mais a reação do Brasil de não reconhecer que isso era um problema naquela época. Então, aí começamos a fazer toda uma mobilização, eu, uma colega chamada Elisabajo Saitovic, começamos a colocar fogo uh, no parquinho aí ah, fazer eventos e com os eventos fazer políticas científicas. A coisa engraçada que aconteceu é que como os outros países do hemisfério norte estavam muito mais preparados para mudanças na área de física em questão de gênero, as políticas que foram desenhadas a partir desse movimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, foram impressionantes para licença maternidade, para retorno de carreira, muito muito mais avançadas do que as políticas desenvolvidas no Brasil. foi um movimento de tal impacto dentro dessas comunidades que a Sociedade Americana de Física uh, me concedeu uma medalha, e aqui eu não estou querendo contar da medalha por vantagem, mas porque ela é engraçada, é uma, é uma medalha por trabalhos humanitários. Ela era dada quando assim, um americano ou um europeu Ia lá para um país michuruca da América Latina ou da África para ensinar para os índios, né, nós, ensinar a ciência. E era a primeira vez, e isso que eu falei no discurso, que uma índia, uma pessoa lá daquele, sabe, daqueles países que eles não consideram, estava ganhando a medalha porque ela tinha feito algo que no fundo ajudava as gregas. Ah, então, muito, foi interessante, mas isso me deu mais força para perceber que a gente tinha que fazer mais no Brasil. Eu acho que na vida da gente, a gente vai se acomodando, aí vai fazendo a pesquisa, aquela pesquisa incremental, e vai ficando confortável, e a gente ganha nome, ganha o um dinheirinho, e consegue fazer e ganhar lo Chegou o ponto da minha vida, não, não, não, quero fazer outra coisa, vou brincar de outra coisa. tá? E aí resolvi que eu ia mudar de técnica de trabalho, tá? eu fazia conta analítica na mão, sim, existem pessoas que fazem conta analítica na mão, eu fazia conta analítica na mão, Resolvi que ia aprender simulação e que para fazer isso eu ia fechar meu grupo, ia para outro país por um ano, ia passar um ano fora, tipo postdoc, aprender tudo e voltar. Quando eu disse para os meus colaboradores, olha, fechei essa área, vocês continuem, tomem ela de presente, eu vou aprender outra coisa. E eu tinha 40 anos de idade, e esses meus colaboradores disseram, tu é muito velha para aprender simulação. Tá? Em uma semana eu já tinha o meu primeiro código e foi muito interessante fazer essa transição para aprender a simular, para responder perguntas sobre por que, que a água é tão importante, que maluquices que ela faz como molécula que são interessantes e o que que eu posso fazer com essas maluquices. Então, primeiro, estudar as maluquices da água, entender as maluquices da água. A água realmente é um líquido maluco, tem mais de 70 coisas doidas. Tá, aquela paz que é diferente de todos, todos os materiais, e essa fascinação me levou a começar a trabalhar com esse líquido absolutamente maravilhoso e absolutamente interessante, mas não para entender uh, as coisas macro, mas entender no microscópico o que, que ela tem que torna ela tão especial assim. Ah. Ao mesmo tempo, a gente já tinha ganho uma força dentro do país, atraindo muito colegas da Secretaria da Mulher, e foi possível desenhar algumas políticas que foram abraçadas pelo CNPq, como os verbetes, como editais, como ah, a gente escreveu um livro sobre as mulheres na física, e principalmente a gente começou a batalhar pela licença maternidade das bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc e produtividade de pesquisa. Ah, isso é uma batalha de honesto, eu fui lá, pedi, sempre que eu disse sim. Tu pede, tu faz outro evento, tu chama, tu chama a Secretaria da Mulher, tu chama as tuas colegas da área de Ciências Sociais, e a gente foi insuflando essa área. Isso aqui é uma fotinho uh, do meu grupo de pesquisa em 2006, o único que não, o óculos ali, é o meu companheiro não é do grupo, mas o restante é do grupo de pesquisa. Quanto vai ficando velho, começa a surgir oportunidades de exercer Uh, cargos. Tá? E uma das coisas que eu tive a oportunidade foi ser membro do Comitê Assessor de Física e Astronomia do CNPq. Na verdade, eu me tornei coordenadora desse comitê. E como vocês veem para a foto, as coisas não estão muito bem, né? Porque são 20 membros e só tem uma mulher na sala. Esses cargos são uma grande oportunidade para tu realizar as mudanças que tu sempre planeja, ou pelo menos plantar as sementes dessas mudanças que tu consegue uh, pensar que podem ser importantes. Tá? Como tentar brigar de dentro do sistema por essas políticas de licença-maternidade, por exemplo. Também fui do CCT, que era um outro órgão que eu, eu que é ridículo, 30 membros, três mulheres. 30 membros, três mulheres. Cada reunião tinha que levantar a mão e dizer olha gente, somos 30 membros, só tem três mulheres. Me tornei vice-presidente da União Internacional, aquela que não tinha nenhuma... Mulher antes, fomos mudando a política, inclusive do que a, a União financia, e conseguimos fazer uma mudança na cara. Quando chegou a época do Reúne, se vocês não sabem, o Reúne foi uma grande oportunidade das universidades federais brasileiras em crescer em 30%, desde que elas conseguissem em um ano implementar insanamente uh, políticas uh, de mudança e aumento de vaga. Então, quando eu vi que tinha essa oportunidade de crescer, da instituição crescer, eu me candidatei a diretora, me tornei diretor. Em oito anos, nós contratamos 30 professores, Não somos 100 docentes, nós contratamos 30 novos diretores, professores, em. Oito anos. A gente criou cursos, a gente viu cursos que não funcionava, a gente fechou cursos, a gente fez uma série de atividades quando a gente vê uma oportunidade e cai em cima da oportunidade. Ali eu vestida de Papai Noel, porque como diretor eu tinha que coordenar o Natal, inclusive vestida de Papai Noel. Uma coisa muito importante para nós, do Instituto de Física da URSS e para mim, pessoalmente, é a divulgação científica, ou seja, falar em público, a gente tem portas abertas, a gente tem palestras, e participar disso. É, é importante, porque é devolver para quem paga o nosso salário, que é o povo, o que, que a gente está fazendo. O que, que são as coisas que foram me inspirando? Né? Ah, eu comecei a ver que a água, comecei a entender sobre a área e as anomalias, e vi que tinha uma coisa muito louca na água, muito louca. A água anda muito rápido quando ela está em confinamentos muito pequenos. Ah, ela faz uma fila indiana e anda assim, uh, como se fosse um tubo dentro de outro tubo. E a gente conseguiu entender, com uma série de modelos que a gente desenvolvia, entender o mecanismo disso, isso foi uma coisa bastante importante uh, para o nosso grupo de pesquisa, foi uma coisa que nos deu uma certa visibilidade, vamos dizer isso. Aqui está o grupo, uh, em 2013, nesse ano, num evento que a gente faz uh, todos juntos. Uh, essa visibilidade, esse, vamos dizer assim, esse achado, me deu uma grande oportunidade de ganhar uma série de prêmios Uh, locais, ou mesmo da revista Cláudia, que uh, podem dizer, ah, o prêmio de revista é bem importante, conhece empresárias, conhece outras pessoas que vão ser diálogos importantes para abrir para a universidade. E eu ganhei, nesse ano, o prêmio L'Oreal Unesco de Mulheres na Ciência por essa descoberta relativa à molécula de ar. Ah, uh, e aí, estou uma foto eu com as minhas alunas, como se a gente trabalhasse uh, ao ar livre, não é verdade, mas é coisa bem a L'Oreal. Uh, esse prêmio foi uma grande oportunidade, não só para falar de água e da importância que a água tem no planeta, mas também para falar da importância de ter mais mulheres na ciência. Isso deu um alcance bem grande, não só internacionalmente, mas também no Brasil, para a gente falar nesse tema, que é um tema, que era um tema menos considerado. Ah... Uh, aqui a foto, deu chance, isso aí saiu na caras, é uma coisa assim bem cheia de glamour e aquele ali oposto que fica pendurado no aeroporto quando a gente chega em Paris, está lá os postos no aeroporto, é então, uma coisa cheia de glamour, o que que tu faz com tudo isso? Para mim era muito claro que eu tinha que transformar isso em alguma coisa que desse visibilidade para a ciência que se faz no Brasil e para mulheres na ciência. ah bem importante isso. Isso também foi um passo para entrar, Logo após, entrar entro na Academia Brasileira de Ciências, onde eu tento trazer essa importância da comunicação científica com as pessoas e muito a importância da gente ter mais mulheres uh, na ciência. E aí vem uma série de outros prêmios com a CAPES, em que também são que eu uso para tentar conseguir fazer essas construções. Mas talvez a coisa mais divertida que tem em fazer ciência seja a possibilidade de a gente contar para as pessoas o que a gente faz. Eu sou apaixonada uh, pelo meu trabalho em água, então todas as oportunidades que eu tenho de falar uh, de água, para mim, elas, elas são sempre aproveitadas, mesmo quando são coisas bem difíceis. Eu tive que fazer um TEDx no CERN, e, e TEDx é um desafio, tu tem que fazer muito treino com, com um treinador de atores para fazer as caras e bocas que o TEDx exige Faça, ou mesmo quando eu fui para Waterloo, no Canadá, para falar de água num dia que estava fazendo menos 20 graus, eu achei que ninguém aparecia e as pessoas apareceram. Tá? Então, essa requer, mas é uma paixão. Quando tu começa a falar para o público em geral, eu acho que tu começa a entender que fazer ciência é muito interessante, mas é muito necessário a gente contar para as outras pessoas, para as pessoas que nos pagam, que, qual é a ciência que a gente está fazendo. Uh, com o passar do tempo, começou a ficar quase moda falar de mulheres na ciência, né? Uh, e, e eu não gosto das coisas confortáveis. Então, eu comecei a pensar, não, tem um assunto sobre mulheres na ciência que é um, uma zona de desconforto. E esse assunto é assédio. Como é que eu vou fazer para falar sobre esses assédios cotidianos que a gente sofre, sem ser uma coisa uh, chata? Então, eu e minha colega Carolina Brito, a gente desenvolveu uma peça de teatro que a gente apresenta quando a gente vai em conferências juntas na nossa área. Então, a gente oferece, ó, oh, de noite, físicos, vocês não têm nada para fazer? Venham cá assistir a nossa peça de teatro, que é a história de Carlota, uma menina que queria ser cientista, e quanto a vida dela desde a infância até ela se tornar uma cientista de sucesso, ela passando por todos os obstáculos, a mãe, o professor machista, o colega de sala machista, todas, mas de um jeito muito engraçado. E o engraçado da peça é que ela é baseada somente em eventos reais que eu e a Carolina sofremos. Então, as pessoas, às vezes, que estão na sala, são as pessoas que são os personagens da peça, e eles mesmos terminam rindo do comportamento deles, o que leva a uma grande reflexão sobre essa questão do assédio moral. Ah, eu tenho feito divulgação científica e não tenho medo, tá? Eu a propaganda até para o laboratório, porque eu acho que é importante a gente pôr a cara de cientista como uma pessoa normal. Uh, mesmo com o passar do tempo, em que muitas vezes eu, eu vejo que as pessoas acham que depois de uma certa idade, o cientista não pode uh, segurar a bandeira, uh, eu discordo disso. Eu acho que a gente se manifestar, a gente dizer que é importante mais dinheiro para ciência, que a gente precisa de um país democrático, não tem idade. Ah, então, a gente tem também trabalhado aquele mesmo dilema entre fazer política política, fazer ciência e se divertir, ele acompanha todos os dias da minha vida. Ah, o que, que eu penso em fazer ah, com o resto dos meus anos ativos como cientistas? Nota, esse ano eu fiz 60 anos, que significa que eu, A, sou grupo de risco, B, eu tenho mais 15 anos antes da expulsória. Tá? Então, eu tenho que fazer algumas opções ah, programadas do que eu pretendo olhar. E um dos problemas que então, na minha lista de coisas que eu estou fazendo que pretendo acabar, é o desenvolvimento de uma membrana de dessalinização da água e limpeza de água com o uso de nanotecnologia, a gente já tem simulações que mostram que um certo material chamado de sulfeto de molipidênio é o mais eficiente, e depois de fazer as simulações, eu tenho um aluno que pretende seguir fazendo isso ao vivo, na prática, e não só na teoria, que é a coisa que me alimenta. Uma outra área que eu pretendo resolver é uma outra ideia que o nosso grupo tem de desenvolver captadores de vapor d'água a partir de nano, e não são nanotubos aí, a simulação é do um nanotubo, mas o que a gente está desenvolvendo são uh, florestas de nanocones computacionais no momento para fazer alguma coisa que esse besouro faz no deserto da Namíbia, que é transformar vapor de água em água potável. Ao mesmo tempo... Uh, eu estou entrando com muita paixão em tentar fazer ligações uh, desse feminismo, que esse é um curso que a gente desenvolveu aqui na URGS, Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, disponível a todos e todas na plataforma alumina da URGS, uh, fazer essa ponte com os pa países africanos e árabes, onde a situação da mulher é ainda é pior e esse ano, na Academia Brasileira de Ciência, desenvolvemos um evento e eu tenho participado de uma série de diálogos e eventos em que trazem a África e o mundo árabe como a fronteira para a gente falar mais sobre o poder das mulheres na ciência e atacar ferrenhamente a questão do assédio. Nós fizemos um questionário uh, aqui na URGS em que a gente detectou que o assédio moral ele é encontrado em 50% das pessoas que responderam o questionário isso é muito sério, e nós pretendemos desenvolver uma metodologia para conseguir atacar isso dentro das instituições. Para aqueles que pensam que existe igualdade no mundo acadêmico, isso não é verdade, esse gráfico que reuniu 8 milhões de dados e foi feita a tese de doutorado de uma das minhas estudantes, mostra em azul o percentual de mulheres ao longo da carreira em vermelho dos homens, e mostra claramente que quanto mais a política é o cargo, menos as mulheres estão, porque elas não estão dentro das redes políticas deste país. Mesmo quando o cargo ele é de, de comitês, de CAP e CNPq, isso tem um forte caráter político e as mulheres não estão conseguindo bloquear isso, passar esse bloqueio e a gente pretende trabalhar para isso começar a acontecer. Aqui só para resumir algumas ideias, a gente quer trabalhar para construir códigos de ética para dentro das nossas universidades. É ridículo, mas as universidades têm código para ficar bichinho, mas não tem código para tratar alunos de mestrado, doutorado ou mesmo da intercalação entre as pessoas. Eu atuo politicamente dentro da universidade e politicamente dentro da Diretoria da Academia Brasileira de Ciências. Não tenho medo dessa palavra. Pretendo, entre esse ano para atuar, pretendo também atuar da mesma maneira. Uh, muito em off algumas pessoas que indicaram meu nome para atuar, me perguntaram, Márcia, a gente deve mencionar a tua atuação política? Eu digo, sim, porque tu tens que ser honesta. A pessoa, quando me permite entrar no lugar, ela tem que ter consciência do abacaxi que ela está comprando. Aqui, só para resumir, uh, uma foto uh, de, no centro do meu grupo de pesquisa em física, em volta do pessoal que trabalha na área gênero e de política científica, eles se conversam, é um grupo muito montessoriano, eu não tenho condições de tocar a pesquisa individual de cada um deles, então a gente trabalha numa coesão em que ninguém solta a mão de ninguém. Mas eu não poderia terminar sem dizer que sei que muitos estão tristes, têm menos dinheiro, tem menos isso, que tristeza, que dificuldade, que vida... Oh! E... O Brasil já foi pior, porque a gente já tinha uma ditadura em que as pessoas sumiam. Tá? O Brasil já foi pior, porque eu já passei por momentos que tinha menos dinheiro ainda que tem agora para fazer pesquisa. E não ficar triste não adianta nada, não resolve. Ah, então eu tenho como lema da minha vida, luto, para mim, é verbo. Obrigada. Muito obrigada, Márcia, pela essa exposição inspiradora. A gente vai agora abrir para perguntas. Usem a função levantar a mão do Zoom, por favor. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Tem uma mão. Lorena Fleury. Olá, boa tarde a todas, vocês me ouvem? Sim. É, então, muito obrigada, agradeço muito pelo evento, né? pela organização dessa possibilidade de mentoria, e especialmente por poder ouvir a Márcia. Márcia, eu sou sua colega na URGS, do departamento de sociologia, <risos> e... E fiquei muito feliz de. Sempre, sempre eu vou buscando ocasiões né para te ouvir, para a gente estar próxima, E fiquei muito feliz de ouvir aqui hoje né, a sua trajetória de uma forma um pouco mais completa do que das outras vezes eu já tinha tido oportunidade. É, e é uma trajetória completamente inspiradora e impressionante em vários aspectos. Então, acho que é excelente para essa proposta né dessa atividade. Mas tem uma questão. Uh, que para mim fica muito pendente, assim, o tempo todo, e desculpa se é um pouco assim, até sincera demais compartilhar isso contigo, que é a questão de como, assim, é uma capacidade de trabalho gigantesca, né, e muito, muito inspiradora. Mas a minha questão que hoje, né, a partir das minhas questões me pega muito, é como conciliar isso com as outras esferas da vida. Então, se você puder falar um pouco desse... É aquela famosa questão do balanço, carreira e, e as outras esferas da vida, né? Eu não gosto quando fala carreira e vida, porque é claro que a carreira é parte importante, fundamental da nossa vida, mas enfim, as outras demandas familiares. E só para te situar um pouco, eu estou num momento, né, eu sou professora aqui do Departamento de Sociologia, tenho alguns passos, é, não, assim, tô começando então essa o tempo todo esse essa cobrança não apenas externa mas de mim mesma né sobre como equilibrar e se a sensação de estar sempre sacrificando alguma das partes né então se tu puder compartilhar um pouco sobre isso eu tá. te agradeço muito obrigada primeiro assim ó, olhando para mim eu sou uma mulher sem filhos então assim um pedaço do que tu tá falando eu nunca tive que fazer tá e sou consciente disso então assim eu eu luto também para que a gente, na distribuição de tarefas, dentro das nossas atividades cotidianas dos departamentos, consigamos fazer com que as pessoas que têm filhos, e particularmente as mulheres, recebam certas cargas burocráticas atenuadas. Tá? É importante isso, porque a gente não quer, assim, eu não acho que é justo a gente sacrificar a vida familiar em prol da carreira. Isso não é justo, não é equilibrado, não funciona. Tá? Na minha vida particular, o que eu tive que sempre equilibrar é ah, relacionamento, meus sobrinhos, meus pais agora que são velhos, eu tenho que fazer um certo equilíbrio dessas coisas. Mas ele é infinitamente menor ah, do que uma mulher. Eu digo assim, a minha vida é a vida de um homem casado com um filho normal. Porque... Um homem normal, casado, vai a mulher que vai cuidar, como mostram muito bem os dados da Fernanda Staniskovski, do Parenting Science, ah, que mostra essa distinção. Então, porque eu tenho tanta consciência disso, é que eu compreendo que esse tempo, vamos dizer assim, esse tempo extra que eu tenho, eu posso dar o luxo de usar ele para brigar por questões de gênero. Eu não acho que todo mundo tem que fazer todas essas 50 mil coisas que eu estou mostrando aqui. Por quê? Porque as pessoas têm outros aspectos da vida que comem um tempão. Ah, então, as pessoas têm que conseguir, de algum jeito, equilibrar essas duas coisas e nós precisamos, como instituições... Desenhar medidas compensatórias, que é uma das brigas do RIFORCHI. Eu sou membro do RIFORCHI da URGS e nós estamos brigando, e é briga, porque as pessoas não querem que tenha medidas compensatórias. O que eu chamo de medidas compensatórias? Eu acho inaceitável uma pessoa com filho pequeno dar aula à noite. Eu acho que a carga didática de quem recém teve filho tem que ser mais baixa. Pais e mães, porque eles têm que conviver com esse serzinho. Ah, é importante e saudável. Ah, sempre que eu administrei, a quem era da secretaria e tinha filho pequeno, tinha redução de hora de trabalho, dava menos coisa para essa pessoa fazer. Por quê? Porque é impossível para uma pessoa que cuida de uma criança e chama na da creche porque a criança está doente, a pessoa continuar trabalhando. Ah, é ineficiente. Ah, então, assim, brigar por essas medidas que tornam possível tu fazer a pesquisa, ah, diminui um pouquinho nas aulas, porque a aula, no fundo... Qualquer um pode fazer, né? A tua pesquisa é muito tu. A aula pode ser uma coisa mais dividida entre os outros que não estão naquele momento. Tá? Então, assim, essa construção é uma construção importante. Como diretora, eu conseguia fazer melhor do que agora, que eu não sou diretora do Instituto, mas agora eu estou nessa briga, porque eu acho muito importante a gente desenvolver departamento, a departamento das questões, e vamos parar e internalizar dizendo a culpa é minha, a culpa não é tua quando tu não consegue fazer. A sociedade é uma questão de estado as pessoas terem filhos. E nós precisamos trazer essa discussão para o global, tá? para ser compartilhada entre todos os colegas. Tá? E todos, porque normalmente o que os colegas homens vão dizer, ela tem que ser compartilhada entre as colegas mulheres. Não, eu vou agora, entendeu? Não, entre, institucionalmente a gente vai ter que desenhar essas políticas e fazer o possível. Outra coisa, a gente precisa, quando a gente distribui dinheiro para as pesquisas, levar em conta diferente se uma pessoa teve filho recente ou não teve filho recente. Isso é política e isso é uma demanda que está no CNPq, construída a partir do primeiro evento do Parent Science, onde eu estava presente. É uma demanda que eu tenho cobrado da Adriana, que é diretora do CNPq, e da Zairia Turque que também é diretora do CNPq, de assim outro também, a construção dessas políticas. Vamos continuar brigando. Eu digo assim, todas as políticas que a gente conseguiu suceder foram anos de briga. E a gente vai ter que continuar tendo anos de briga para que quando as pessoas sejam avaliadas, a gente leve em conta onde que elas estão na vida delas. Ah, isso tudo é trabalho que a gente precisa fazer e continuar brigando por isso. Ah, mas sou otimista, já vejo universidades que na divisão, na distribuição de bolsas de iniciação científica, estão levando isso em conta, vamos construindo que a gente vai chegar a ter uma política que, infelizmente, provavelmente não vai te ajudar neste momento, mas que na construção a gente consiga avançar e fazer uma transformação. Obrigada, passamos a palavra agora para a Irana. Boa noite. Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Márcia, foi uma inspiração né, te escutar. E aí, sobre inspiração o que eu gostaria de falar, sou Irãima, da UFRJ. É, que eu acho que a gente sofre né? que eu estou falando né, como mulher acho que é uma questão que eu gostaria de discutir principalmente quando nós vamos ao, né, alcançar ou assumir cargos de liderança né, na academia é a síndrome do impostor né? é, que eu acho que muitas de nós e eu sinto isso que mesmo quando a gente consegue é, um cargo, uma posição que a gente estava almejando que a gente batalhou muito, eu acho que chega lá e fala, por que que eu porque, será que eu sou qualificada o suficiente? É, por que que eu estou, né? E, e, e isso, claro, que permeia, eu, eu entendo, o fato da gente não ter tantos exemplos de mulheres em cargos de liderança. Então, a gente parece que você está no lugar errado, né? Estou na hora errada, no lugar errado, no cargo errado. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso pra gente. Não é, a gente. Não é culpa da gente que a gente é assim, tá? É educação. Ah, tem estudos que mostram que já aos sete anos de idade, meninos e meninas acham que inteligente é homem, não mulher. Por quê? Porque a gente nunca chama a menina de inteligente, a gente diz esforçada, a gente diz boazinha, faz tudo certinho, a gente não fala inteligente. Na sociedade, o poder é relacionado com a inteligência. Ah, então, precisamos nós, a partir de agora, uma promessa entre nós vamos chamar as meninas e os meninos de inteligente quando chega na faculdade tem um estudo maravilhoso feito com mil estudantes da disciplina de Física 1 que mostram que as meninas que tiraram A, conceito máximo, A, elas acham que entenderam tanto da matéria quanto os meninos que tiraram B acham que entenderam da matéria. Então, assim, tem uma baixa autoestima que vai diminuindo assim, ao longo do curso, porque vão dizendo para a gente que não é para a gente estar ali, que não é nosso lugar, quem é para estar ali. Tá? Então, a gente precisa reagir a isso. Não é muito fácil quando meio em volta, quando tu assume um cargo desses, te interrompem, não perguntam para ti como fazer as coisas, perguntam por segundo em comando se for um homem. Quando fazem toda essa, essa vamos dizer assim, essa listinha tá? de procedimentos machistas, até tu começa Mas dizer, por que eu tô aqui se, se ninguém me pergunta? Tem que te ancorar. E um jeito de te ancorar é não fazer isso sozinho. Então, assim, toda vez que uma mulher assume um cargo de liderança de alguma coisa, eu vou lá dar força. Nossa, brilhante, quem está ganhando é instituição. Toda vez que tem uma reunião e alguém vem e diz, tira essa mulher da posição dela, as outras mulheres na sala têm que dizer, não, querida, força, deixa ela terminar. Ela é que manda aqui, entendeu? Então, assim, se a gente se ajudar, se a gente ouvir mais das amigas, como a gente é inteligente, dos amigos que estão incluídos no HeForShe, a gente vai conseguir. O problema é que a gente chega naquele cargo sozinha e, e as pessoas têm até medo de dar força para a gente. Tá? E a gente já vem com toda essa formação de impostora desde que a gente é criança. Então, tem que, temos que ser resilientes, mas temos que resi ser resilientes com a rede em volta. Então, sugiro fortemente, constantemente, os afiliados se elogiarem. São inteligentes, são brilhantes, que trabalho legal, mas que... Entendeu? Isso ajuda a gente a achar que tá no lugar certo. Agora o Leonardo. Leonardo Ávila. Ah, desculpa. Você não quer falar? Não quer fazer uma pergunta? Não, é... eu estou falando, só que não sabe. Está saindo. Está saindo? Agora sim. Ah, está saindo? Desculpa. Tava, Não sei por que não tava. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde, professora Márcia. Muito obrigado pela palestra inspiradora. Obrigado aos organizadores do evento também. É... Eu tenho uma perguntinha que dividida em três é... partezinhas. Na verdade, eu gostaria, com essa experiência toda que a senhora tem... Né, em vários níveis da própria ciência, é, dá uma dica para uma aluna de graduação que, que gosta de ciência, uma dica para um leigo para entender ciência e uma dica para um político brasileiro atual para entender ciência, para gostar de ciência, para apoiar a ciência. Tá. Para menina, eu vou mostrar para ela um experimento que estava no celular da secretária da pós-graduação, que um dia, tirando água da geladeira, a água tinha sido super congelada, ela congela, fica líquida abaixo da temperatura, e ela colocou uma pedra de gelo no um copo, e quando despejou aquela água líquida, a água foi solidificando de baixo para cima. Isso é um estado metastável, é mágico, e é só, a gente vai ver isso acontecendo com a água e assim, vendo aquele gelo. Crescendo de volume, e imediatamente essa secretária saiu correndo para me mostrar, pra, pra, e queria entender. Essa paixão de entender, de, ter, de poder contar para as pessoas, é um cientista que faz. Então, essa jovem tem que ir atrás desse sonho, porque a descoberta científica é um orgasmo, gente. E é isso que eu quero ter todos os dias da minha vida um orgasmo. <risos> Quando eu vou para um leigo, depende da idade do leigo. Se é uma pessoa assim, que nem eu, que não cozinha mais na primeira fervura, eu vou dizer assim, quantos remédios você toma por dia? E a pessoa vai dizer, X. Quem é que te deu esses remédios? Quem é que inventou esses remédios? Quem criou esses remédios? Ah, não sei, aí, paciência. Quantos anos você tem? A pessoa vai dizer, ah, 50, 60 anos. Pois é, na idade média eu tenho que viver até os 30. Foi o boom de ciência que te permitiu estar vivo. Se tu não é grato por isso, eu sou. E eu quero que isso continue existindo, porque eu quero ir aos 90, não aos 80 como é média de vida agora da Europa. Eu quero 90, quando tu vai chegando aos 60, tu já está com aquela expectativa. Então, ciência é que te dá isso. Tu não quer isso? Ah, então, tem que apoiar a ciência. E para um político, eu vou dizer, ciência gera desenvolvimento. Se ele não acreditar, eu vou mostrar os videozinhos que a Academia Brasileira de Ciências tem, contando a vida de Johanna Dobenheimer, uma pesquisadora, uma pesquisadora que terminou assim, tão não rica quanto a gente, mas que trabalhava pro Brasil e descobriu um jeito da gente plantar soja e dar certo aqui no Brasil, e hoje a gente é o segundo produtor de soja do mundo. Com o quê? Com ciência. Ciência é feita onde? No Brasil. Então, pague isso, porque vai virar dinheiro para o nosso país, se a gente tiver uma educação. Tá? É isso. Muito obrigado professora. Fantástico. Agora a Raquel. Márcio muito obrigada pela palestra, foi excelente. Eu queria colocar uma pergunta que assim, é minha, mas eu acho que é de outras colegas também, que já conversamos sobre isso. A gente, às vezes, passa por uma dificuldade, que eu não sei se é só das mulheres, talvez os homens também, que é de estar entre duas gerações. Então, por um lado, a gente tem que se destacar e mostrar, né, tentar ser protagonista junto aos nossos colegas sêniors. E, por outro lado, a gente também passa muitos desafios com os nossos alunos que muitas vezes também não nos respeitam, talvez porque somos mais jovens ou porque somos mulheres, não sei, mas muito, já passei por alguns problemas com alunos de realmente assim, não respeitar a hierarquia né, que, que existe, não querer fazer os experimentos que a gente sugere, muitas vezes querer mudar de orientador no fim do projeto e levar o projeto, então, assim, a gente fica assim meio que nesse, nessa luta entre gerações. Será que você tem é, né, algum, algum caso sobre isso e dicas para a gente? Como conseguir ter essa, essa liderança né, com, com relação aos nossos alunos sem por isso ser é, né, grosseiro e tudo mais? Mas como é que a gente faz isso? Assim, essa geração meio sanduíche, ela, e principalmente agora, porque antigamente não era assim. Quando vocês, vocês entendem que o preço de tu não viver mais na pirâmide, tá? que era a minha geração, vivia na pirâmide. Todo mundo te respeitava porque o chefão mandava os outros te respeitar. Tá? Só que tu não tinha direito de escolher nenhum projeto que tu ia fazer mesmo tu sendo um pesquisador independente. Tá? Então assim aquela pirâmide ela era confortável porque todo mundo te respeitava, porque o chefe mandava respeitar. Quando tu te torna independente, tu tá naquela faixa etária intermediária, tu tens um problema, tá? E embora não seja a minha geração, na minha geração era diferente, como eu fiz essa opção de sair da zona de conforto e começar um grupo, quando todo mundo, e hoje não foi, vou dizer assim, um dia escreverei histórias sobre isso, foi complexo institucionalmente fazer isso, também os estudantes eles não me enxergavam como a liderança, porque eu não tinha idade da liderança. E eu acho que o que é a construção que pelo menos funcionou para mim, foi o fato de, ao pegar junto com eles, deixar muito claro o que, que o conhecimento a mais, o olhar de quem está vendo um pouco mais adiante, torna o projeto mais fácil. As pessoas perceberem isso, porque essa é a mesma dificuldade que o cidadão comum tem hoje em não reconhecer o mérito da ciência. É porque ele acha que a gente não está fazendo nada mais que obrigação. Tá? Então, assim, deixar claro, olha aqui, esse aqui é o projeto, mas nota, tu não teria percebido isso, deixa eu te dizer alguma coisa que tu está fazendo que não está bem. Porque vai ir para um caminho muito, vai perder um monte de horas, no meu caso, em particular, a gente não perde só horas, a gente or... perde horas computacionais que estão competindo com outras pessoas que querem horas computacionais. você está perdendo, a pessoa vai ganhando respeito, porque nota que tu fez com que o projeto andasse pelo teu conhecimento. Ah. Mas sempre vai acontecer que as pessoas vão te abandonar ao longo do caminho, sinto muito. Ah. Orientação. É parecido com os 200 casamentos que eu já tive. Chega um momento que tu fez o melhor, mas mesmo assim te dá um pontapé na bunda. Então, ah, tenta, vamos dizer assim, acompanhar eles e mostrar claramente o que que tu pode dar de diferente. Tá? que essa outra pessoa não pode dar. E desde o começo deixa claro, esse, esse é o projeto que eu tô te dando sobre minha orientação. Não uhum. sei no teu programa de pós-graduação, mas no meu programa de pós-graduação é o orientador que é dono do projeto. Não estudante. Tá? Então, deixa bem, quando começa a relação já diz assim, olha, esse aqui é um projeto que eu te dou, é meu projeto de pesquisa, então nós vamos trabalhar junto neles. Tá? Deixa claras as regras do jogo, que a pessoa aí não vai inventar mudanças de nunca vi isso, de levar o projeto de pesquisa. Pode trocar de orientador, mas não, gente, é como se num relacionamento a pessoa se separasse de ti e quisesse levar toda a mobília da tua casa. Hã? Hã? Né? Obrigada, Ca... muito obrigada. Agora o Carlos. Carlos Oliveira. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente eu, eu gostaria de parabenizar a, a, a professora Márcia, É mesmo nós aqui que já estamos nos nossos, nossos 40 anos, quando a gente vê, ouve essa história e vê você falando, é, é um momento de inspiração para gente. E quando a gente está falando de liderança científica, eu fico pensando é, que estamos sempre no laboratório fazendo pesquisa e falando com nossos alunos, colegas na universidade. E a gente sempre é, entende que é, o nosso trabalho tem a ver com a nossa experiência e a nossa prática. E eu fico pensando que no Brasil, é, assim como todas as áreas, a, a área política precisaria ter pessoas com a experiência, com a prática, para poder defender a ciência e para entender o quanto ela é importante para o país. E eu fico pensando se não necessariamente se se você ter interesse eu fico pensando em pessoas como você em Brasília sensibilizando a todos é, seria transformador eu, temos aqui 45 minutos uma hora com vocês já nos, já ficamos inspirados Então, eu fico pensando como que a minha pergunta é como que seria possível levar mais pesquisadores mais pessoas para representar o Brasil seu desenvolvimento em Brasília através de cientistas pessoas como você que numa fala transforma um ambiente e torna o ambiente muito mais produtivo, mais feliz, e o Brasil seria muito mais é, teria muito mais desenvolvimento em todos os aspectos. Eu penso sempre que a experiência ela é transformadora, a prática, e não, muitas vezes, esses políticos eles não têm essa formação, a sensibilidade que um pesquisador teria para defender a ciência, o conhecimento e a transformação a partir dele. E aí a minha pergunta é: essa, como seria possível a gente incrementar a política brasileira? com presença de cientistas naquele ambiente. Boa tarde a todos e parabéns à, à comissão organizadora por esse momento. Eu agradeço. Obrigado. Em uma escala muito pequena, já se faz isso hoje através da Academia Brasileira de Ciências, da SPPC, de vários cientistas que tentam influenciar os políticos em Brasília. Mas como é que isso é feito mundialmente? Essa pergunta que a gente tem que fazer. Como é que o mundo resolve essa questão da interface entre ciência e política? Existem assessores, tá? pessoas que fazem, a palavra internacional é horrível, mas chama-se lobista, em que as sociedades como a American Physical Society, ela contrata um cientista que já não quer estar no laboratório, para fazer essa interface com o Congresso Sul americano e, com isso, garante financiamento. Essa construção ainda não existe no Brasil, muita gente discute, até a SPPC tem uma pessoa que mais ou menos faz isso, mas sim, nós precisamos organizar isso ah, mais profissionalmente de ter pessoas que façam essa interface, que atualmente a gente faz só com a boa vontade, o esforço de pessoas maravilhosas como a Helena. Nader, como o, o Luiz Davidovich, como o Ildeu, pessoas que usam do seu tempo para fazer isso, mas com certeza precisamos conseguir construir essa estrutura de interface, profissionalizando essa estrutura para a gente poder ter esse diálogo melhor. Legal. Pedro Soares. Pedro, tá mudo. Alô? Agora sim. Tá, professora Márcia, parabéns, você teve uma excelente inspiração na nossa tarde de sexta-feira, que antecipa aí um feriado de finados que vamos ficar em casa confinados por conta da <risos> Covid, talvez, mas enfim, é, parabenizo aí não só a sua carreira, mas a luta pela inclusão de mais mulheres na ciência e assim vale para todos os as outras pessoas que não são representadas na ciência, negros, enfim, é, pessoas é, pobres que também não têm acesso a uma ciência, porque as escolas públicas também não oferecem, enfim. Eu acho que sua luta é uma luta de todos, não é só a luta de inclusão de mulheres. E minha pergunta vai muito no nosso anterior é, é, entrevistador, vamos dizer assim, no nosso... É, que me antecedeu. Eu acho, professora, que nós temos realmente uma subrepresentação em Brasília. Eu, eu fui membro afiliado da ABC de 2014 a 2018 e o que eu vejo é que as cartas da ABC, os manifestos, tem muita pouca, é, tem muita pouca representatividade junto ao Congresso. Eu não sei nem se chega essas cartas lá, se alguém lê essas cartas. Então, eu acho que se manifestar na forma de cartas é pouco produtivo. Eu acho que o cientista tem que ter uma ação mais prática. E eu até defendi com alguns membros das sociedades no caso da SB, da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica, da SBF, que eu faço parte, por que as sociedades não lançam candidatos cientistas? Porque não tem uma bancada de cientistas. Tem a bancada da bala, tem a bancada do boi, tem a bancada de não sei o quê. Enfim, eu acho difícil, nesse mundo tão negacionista, a gente não tem alguém da ciência representando, de fato, os interesses da ciência. Porque, como você bem falou, a gente tem que fazer um lobby. Um lobby de ciência. E esse lobby de ciência tem que ser com cientistas políticos. Não só com cientistas fazendo política, mas talvez cientistas sendo políticos. Eu me pergunto exatamente por que a ABC não lança um candidato? Por que, que as sociedades não lançam um candidatos cientistas? Eu entendo que a gente deve ter uma certa... É, é, não deve tomar lado por conta de que ninguém sabe que político vai assumir, que presidente, enfim, mas eu acho que em algum momento a gente tem que tomar lado sim, e o lado é defender a ciência. Então, eu queria fazer, que você pudesse fazer uma reflexão diante exatamente da sua experiência política, é, dessa atuação, não só na forma de cartas e manifestos, mas na ação mais prática, mais incisiva. Parabéns mais uma vez, professor. Obrigada. Uh, na verdade, a BC e a SPPC, elas têm atuado um pouco mais do que cartas. Estão indo ao Congresso, conversando com pessoas chaves, têm convidado candidatos à presidência uh, para vir conversar na academia. O problema, uh, e assim, eu sou totalmente favorável a gente ir um passo além, e esse passo além é principalmente nas sociedades científicas, que, porque as sociedades científicas têm um fluxo de caixa muito mais independizado, elas vivem, por exemplo, a SBF, da qual eu sou sócia, não vive de dinheiro do governo, não precisa do dinheiro do governo, ela vive de um seguro-saúde que ela tem, então ela é independente. Sociedades como a SBF poderiam manter um escritório de representação, vou chamar, ao invés de chamar de lobby que eu vou falar da feira, vou chamar de um escritório de representação que pudesse atuar continuamente de maneira transversal uh, entre os deputados. Por que, que eu acho que é inviável a gente construir, neste momento, candidaturas de representação de ciência? Primeiro, porque não existe esse tipo de representação em outros países do mundo, uh, então eu acho que seria mais uma jabuticaba se a gente inventasse. Mas em segundo lugar, porque ciência, embora tenha extrema credibilidade, ou seja, as pessoas dizem, dizem confiar na ciência, elas não respeitam a autoridade do conhecimento, tá? que é distinto. Uma coisa é tu usar a ciência de uma maneira escravocrata, que é que nem a nossa população usa, a ciência vem para resolver o meu problema, tá? do que tu obedecer o que a ciência diz. Ah, então, assim, antes de a gente, assim, para fazer essa construção do que eu chamo autoridade do conhecimento, a gente vai ter que trabalhar muito na população. Ah, então, se hoje a gente tivesse um candidato ou uma candidata cientista, não conseguiria se eleger. Ah, porque só teria o voto da academia, e sinto muito informar, é desse tamanho, a academia. E olhe lá se teria o voto da academia, porque a academia é toda dividida ainda por cima. Ah, então, sim, precisamos fazer um trabalho... Muito de base. Tá? Deixa eu só dar um exemplo. Se hoje um presidente americano, como ele tentou diminuir o orçamento de ciência e tecnologia ou fechar a NASA, o Congresso não vai deixar. E o Congresso não vai deixar não porque o Congresso americano seja brilhante, mas porque ele sabe que a NASA é, um, é emblemático para a população daquele país. Se hoje um presidente quiser fechar uma organização, uh, um instituto, de pesquisa brasileiro, como está tentando fazer através de uma certa comissão que está tá rodando por aí, uh, ele vai conseguir fazer, porque a população não tem essa imagem de autoridade dentro desses institutos. É nosso trabalho fazer essa construção da autoridade do conhecimento. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso falando com a população, a gente faz isso influindo no sistema educacional, a gente faz isso com isso que eu penso de ser um escritório de lobby que a atua junto com o Congresso, sem estar preso em nenhum partido. Ah, porque o problema de se eleger é que você tem que estar preso a algum partido, tem que fazer uma construção assim. Ah, eu ainda acho que o escritório de representação da ciência em Brasília, tempo integral, com pessoas super qualificadas, exemplos e articuladas, seria fundamental nesse momento, não é inviável, existem pessoas qualificadas dispostas a fazer isso, a gente só precisa de uma ação das sociedades científicas nesse sentido. Obrigada. Gente, a gente só pode ficar mais cinco minutos. Temos ainda seis perguntas. Uh, vamos tentar ser rápido. Posso, Daniel. Se eu tenho feito as seis perguntas, eu termino porque eu tenho que sair para a palestra. Então, Daniel Martins de Souza. Oi. Está ouvindo? Sim. Oi, Márcia. Obrigado pela palestra. Não é a primeira que eu vejo, mas muito bacana, mais uma vez. É. Você meio que já falou isso paralelamente a algumas respostas, mas eu, eu queria ouvir de você um pouco como se manter motivado como cientista, porque uma palestra como a sua é inspiradora. Né? Inspiração é ótimo para se manter motivado, mas no dia a dia, basicamente nós temos diversos desafios laterais do ponto de vista estrutural, passando um pouco por isso da parte política, que né, nos falta financiamento, o medo do CNPq não mais existia, falta de bolsas da Capes e... Uh, assim, em todos os lugares a gente fica cercado de coisas laterais, né, que eventualmente a solução só viria quando mudanças estruturais, como você acabou de citar na, na educação, vão acontecer. Então, não são coisas fáceis de resolver. E isso, às vezes, desmotiva um pouco. Se você pudesse falar um pouquinho pra gente, acho que suas palavras vão ser é, mais motivadoras para nós. Agora o Luiz Gustavo. Se pudesse ser breve na pergunta. Você é muito breve, Márcia. prazer falar com você de novo é é o seguinte. Eu, eu estou na idade em que você deu aquela reviravolta na sua carreira e principalmente quem é muito ativo tem muita coisa que está em andamento, né? E eu e eu tenho 44 anos também. Me parece que é o mesmo caso. Eu queria que você faça um pouquinho como é que você administrou essa reviravolta de mudar de tema e mudar tudo com tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Obrigado, abraço e parabéns. Agora o Marcelo Terra Cunha. Saudações a todas e todos e parabéns demais à Márcia e à organização. Mas eu queria voltar um pouquinho numa das coisas que você contou, que fez, que eu achei genial, que é o uso do teatro como forma de trazer todo o problema teatral que a gente tem no nosso dia a dia, né? todos os problemas de assédio e outros problemas de relacionamento. E aí eu queria saber um pouquinho se você já tinha experiência prévia ou se foi essa coisa espontânea e... Como é que a gente pode assistir um pouco da peça, quais são a, a turnê mundial, vai continuar, por onde e assim por diante. Agora o Pierre, a última pergunta. Pierre está mudo. Oi, Bom, me ouvindo agora? Agora sim. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Obrigado pela palestra, Márcia. É sabe que o mundo do nosso acadêmico, o mundo da academia, é muito, é muito competitivo, nele né? Ele chega até a ser relativamente violento, né? Porque, é, em termos de argumentos, né? Dizem, inclusive, que a estrutura social que mais se assemelha à academia é o tráfico de drogas, né? Então, é, eu já li um estudo sobre isso. E, e, quer dizer, então, dois, dois aspectos, né? Então, se você virar um barão, a baronesa da ciência, né? É, pô, será que você tem que ser tão violento? Tem que ser, tem que ser tão violento assim? Né? Eu estou particularmente preocupado agora com o impacto na pandemia, que eu acho que vai recrudecer essa questão do gênero. Né? Então, a minha pergunta é se... Será que, será que no gentileza não gera gentileza? A gente tem que ser violento? Né? Talvez, será que a gente precisa ser violento assim? O nosso mundo precisa ser tão violento. Vai lá, Márcia. Tá, primeiro vou começar, violência, não, não precisa ser violento, tem estudo na McKinsey que mostra que empresas com mais diversidade ganham mais dinheiro, dinheiro, então, e que ciência com mais diversidade gera inovação disruptiva, artigo desse ano, e por que que gera? Porque a gente traz a delicadeza para o centro da sala. Nós vamos ter uma briga depois dessa pandemia e eu vou estar nessa luta para ter medidas compensatórias para a gente evitar que quem tomou mais conta de gente na pandemia seja mais afetado. Ah, então, essa briga eu vou estar e eu acho que tem que ter delicadeza. Eu estou no momento da minha vida que até vocês podiam pensar que eu sou uma baronesa, mas sou uma baronesa com humor. Então, é isso que tem sido a resposta. Quando me dão uma cacetada, eu faço uma brincadeira. Ah, e normalmente de natureza sexual, que é para deixar a outra pessoa mais desconcertada ainda com a loucura que é a minha cabeça. Ah, o que, que me motiva? É, quando eu tô bem estressada, por exemplo, depois de reunião de conselho universitário, eu saio muito estressada, ah, porque eu vejo que não há solução, eu sento, leio um artigo, tento entender um artigo difícil, e quando eu entendo, meus alunos já sabem que eu faço assim, ganhei! Porque assim, quando a gente entende, eu acho que tem endorfina, não sou neurocientista, mas eu acho que quando tu entende um negócio que é difícil, tu fica feliz. Eu vivo para essa felicidade. As outras coisas a gente vai construindo em paralelo. Sobre teatro, não, nunca fiz aula de teatro, mas como criança, toda criança, eu brincava de cantar, de pular, de, de exercitar o corpo, e quando eu tive que fazer uma apresentação sobre mulheres na ciência num bar, em um bar não tem data show, eu desde eu vi que eu ia fazer um teatro, e aí a colega gostou da ideia, e nós começamos essa construção, que vocês podem assistir também na plataforma Lumi, nós filmamos isso, pensa assim, que é pouco pro, é bem pro. A gente filmou com fundo verde, que tem edições, que é, uh, o título é, uh, é a história de, por um, a história de Carlota, ah, ou a ciência como ela é, e fiquem esperando que nós estamos lançando um novo produto. Ah sobre um outro formato, que eu não posso divulgar, porque é uma coisa financiada pela Serra Pilheira, também com a história de Carlota. E eu esqueci uma pergunta, qual foi? Um... Ah, mudar os 44 anos! Ah, como é que tu faz? Sinto muito, tu tem que fechar tudo. Ah, é como relacionamento. Vai vem um... Uma pessoa com vários relacionamentos nas costas. Toda vez que eu termino um relacionamento, eu jogo fora tudo que a pessoa me deu anterior. Não, não carrego nada. Então, para começar um assunto novo, fecha tudo. Não deixa nada em andamento, porque senão, senão, te desliga. Eu fechei tudo, terminei até o último aluno, e aí tirei um ano fora de pós-doc, só pensando, só aprendendo, que nem uma esponja, e trouxe tudo para o Brasil de volta. E é isso e lamento, mas eu tenho que sair que eu já estou três minutos atrasada com o meu novo evento. Obrigada. Muito obrigada, Márcia.